Eu sou Melissa Laranja, e eu sou perfeitamente normal Isso foram os demônios discordando de mim Então, a gente está aqui no meio da pandemia Está todo mundo marcando para transar depois da pandemia Está todo mundo marcando para endireitar a vida depois da pandemia Eu vou catar emprego depois da pandemia E a gente tem tratado o depois da pandemia como uma frase terrível quando tudo voltar ao normal. E eu vim aqui pra te dizer não tem como voltar ao normal e que bom que não vai voltar ao normal. E não pode voltar ao normal. Primeiramente, que porra de normal é esse que a gente vive, né? Um normal onde um cara genocida que passou 30 anos no congresso sem fazer nada ele é eleito presidente porque as pessoas querem controlar o que você faz, seu cu. Isso é o normal. O normal é as pessoas trabalharem 40 horas, pegando um ônibus lotado, né? Cinco vezes por semana, que nem uns loucos, para ganhar um salário de fome, não conseguir juntar nada. E ser é infeliz. Isso é o um normal. É normal a gente ter medo de sair na rua, porque não sabe o que vai acontecer, né? Se não sai. Você sai você não sabe se vai ser falta. Se vai ser parte de alguma minoria, você sai com uma preocupação a mais. Isso é o um normal. Quer dizer, o nosso normal, ele tá muito normalizado, com coisas que definitivamente não são... Nada normal E vai ter sempre aquele argumento de ''Ai, mas foi esse normal que fez com que a gente ficasse doente''. Tudo bem, eu concordo que a situação de extrema exploração do meio ambiente, da situação que as pessoas vivem em Wuhan na China e em vários lugares do mundo onde a gente sempre descobre novas doenças, é um normal que faz a gente adoecer, e isso está certo. Mas eu queria dizer que o nosso normal, é o que a gente considera absolutamente normal, não é só o que fez a gente adoecer. É o que nega o direito da gente não ficar doente. Porque veja só, esta tal desta doença veio de avião. Ela não surgiu do chão. Não surgiu aqui a doença, que a gente... Não, ela veio de avião, de outro lugar pra cá, por irresponsabilidade das pessoas. Porque é normal que a gente não cuide uns dos outros. O nosso normal fez com que um dos governantes... Da Itália, agora eu não sei se Milão ou Roma vocês vão me perdoar. Enfim, um cara lá virasse e dissesse a curva chatou, vamos todo mundo para rua, a economia, ela não pode parar. O nosso normal coloca a economia na frente das vidas das pessoas e não é apenas numa pandemia. Isso que a gente precisa perceber agora. Não é apenas na pandemia que o nosso normal, que a nossa sociedade, coloca a economia na frente da vida das pessoas. Basta você ver como tudo é produzido, como as coisas funcionam, como as riquezas são distribuídas, não é? E o nosso normal se nega a taxar as grandes fortunas para que a gente tenha aí um dinheirinho de imposto para investir em bem-estar social. Enfim, o nosso normal é uma merda. E tá todo mundo esperando voltar ao nosso normal. Isso é um perigo terrível, é uma coisa que a gente não pode se acostumar. A gente não pode esperar e falar Ai, que saudade daquele tempo que eu vivi explorado pelo capitalismo, infeliz, pela sociedade violenta, estúpida, ignorante, onde gente rica tem um bilhão. Vocês, vocês não sabem o que é um bilhão? O que você faz com um bilhão? Um bilhão é dinheiro para cacete de pessoas. Tem tipo, mais que um bilhão. O cara pode comprar uma casa por dia no ano Que ele não gasta um bilhão eu Não estou falando de um. Ele pode ter 365 imóveis Que ele não gasta um bilhão Digamos que ele compre 365 imóveis De um milhão e meio Ele não gastou um bilhão Quem precisa de um bilhão? Eu não preciso de um bilhão Você precisa de um bilhão? Ninguém precisa de um bilhão Não existe necessidade do acúmulo de um bilhão Parabéns, você tem um bilhão. Não há o que fazer com ele. Então o nosso normal, o normal para que as pessoas esperam voltar, é se matar, de trabalhar para pagar a conta no fim do mês, enquanto alguém tem um bilhão. Olha que coisa legal. Não é isso que a gente tem que se habituar. E não é para isso que a gente tem que desejar voltar. E aí você me pergunta, mas Melissa, mas Melissa, você está sugerindo o quê? Uma grande evolução que a mais todos os bilionários? Sim. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte, para a gente não ficar saudosista de situações que colocam a nossa vida em risco desnecessariamente, porque isso faz com que pessoas ganhem um bilhão, pessoas mantenham poder, enfim, a gente viva na merda. Talvez a sociedade como um todo, eu não estou dizendo os indivíduos, presta atenção, eu estou dizendo você aproveitar o tempo de quarentena para refletir, não é isso que eu estou dizendo não, não, porque isso é uma idiotice talvez a sociedade como um todo comece a perceber que muitas das coisas que nós consideramos normais e habituais não são necessariamente fundamentais. Tal qual sair de casa para trabalhar todos os dias, tal qual manter uma produtividade do jeito que a gente tinha, tal qual comprar milhões de coisas pelo prazer de comprar, talvez, talvez, talvez. É só um talvez mesmo, assim, um pequeno talvez. A gente aproveite alguma coisa desse período de sacolejo no normal. Para que a gente desnormalize situações que foram inventadas. Porque a gente vive numa sociedade é inventada. A gente inventou tudo isso: inventou roupa, inventou peruca, inventou drag queen, inventou gênero, inventou o trabalho de 40 horas. A gente inventou coisas. E essas coisas que a gente inventou não são normais, elas são criadas, elas são normalizadas e tá na hora, já passou da hora, há muito tempo, da galera ver que isso não é nem bom, nem normal. Isso pra tudo, pras relações humanas, pras relações interpessoais, profissionais, pra tal da economia que as pessoas querem tanto salvar, as custas das próprias vidas, a ponto de ir pra rua, pedir pro comércio reabrir e eu ficava me perguntando que o comércio está aberto, assim, eu estou indo ao mercado, eu estou comendo, eu estou fazendo as coisas. A minha maquiagem está acabando, a minha maquiagem está acabando, eu estou ficando sem maquiagem, estou ficando sem maquiagem, estou me maquiando com o resto que eu achei numa gaveta. Sim, mas não é o um fundamental, o comércio está abrindo, eu estou... Viva, estamos funcionando aí a duras penas, inclusive ao sacrifício dessas pessoas que trabalham no comércio dito fundamental, ao sacrifício das pessoas que trabalham na saúde, ao sacrifício de um monte de gente, né? Pra você dizer que quer voltar ao normal. E eu não quero voltar ao normal. Se a coisa que eu não quero é voltar ao normal. A gente tem um normal péssimo, a gente tem um normal que nos adoece há muito tempo, a gente tem um normal que há muitos e muitos séculos. Coloca a economia na frente da vida das pessoas E talvez nesse momento de pandemia tenha ficado muito evidente isso Inclusive num discurso tão profundo, tão enraizado Que as pessoas vão arriscar a própria saúde a própria vida para pedir o retorno de um comércio Que ela não necessariamente precisa nesse momento E o mais legal de tudo isso é que todo mundo diz Que o capitalismo é o único sistema maravilhoso que funciona no mundo Porque sem o capitalismo não pode ficar... Sem vender hambúrguer gourmet Que as pessoas já sugerem Sacrificar sua tia avó Bernarda Sacou? A questão toda essa Não é o tiozinho Da banca da esquina De, de, de Brechó Que está fazendo a pressão para a economia voltar São os grandes poderosos Sempre, são as pessoas que injetam Dinheiro na política Que estão pressionando a economia voltar Não é porque as pessoas estão preocupadas com o um pequeno produtor, o um pequeno comerciante que vai quebrar, ninguém tá nem aí. As pessoas, no momento, querem salvar o grande capitalista. E para o grande capitalista, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, são sacrificáveis enquanto ele puder manter a hamburgueria dele aberta, enquanto ele puder vender eletrodoméstico, enquanto ele puder fazer vender coisas que talvez você não precise. E se você perceber que você não precisa tanto assim comer aquele hambúrguer e comprar aquele novo eletrodoméstico para substituir o antigo todo o poder econômico e discursivo que eles têm para convencer as pessoas a ir na rua ficar doente para defender a reabertura de suas lojas cai e esse é o normal que a gente precisa urgentemente expurgar usei palavras bonitas Ora, só isso que eu queria dizer peça hambúrguer, de preferência numa lojinha que tenha o nome Seu João Gourmet Burger, porque Seu João precisa de comida, tá bom? Seu João é uma pessoa que está precisando vender então se você for comprar uma coisa, compra no Seu João Seu Joãozinho, que você quiser do bar da esquina essas pessoas precisam que você gaste seu dinheiro, tá? Então peça o seu lanche para assistir o, seu, o meu próximo vídeo no Seu João, eu vou sair por ali Tá bom? Nós nos vemos quando tudo voltar ao normal. Obrigada. Tem uma coisa que se manteve perfeita em toda essa questão pra mim que é marcar de transar num dia que nunca vai chegar. Isso pra mim continua exatamente igual. Da quarentena, fora da quarentena. o pessoal fala, ah, depois da quarentena vamos transar, vamos transar. Antes era, ah, não, depois não sei quando vamos transar. mas no final dos contos ninguém transa. A grande realidade é que ninguém transa. As pessoas que marcam de transar, elas nunca transam. É uma coisa terrível. Me conversa do contrário. Tem a outra coisa fantástica, né? Que as pessoas ficam, desesperadas estão um mês sem transar. Eu quero saber na pele de quem vocês vivem, galera. Um mês sem transar, pra mim, a gente chama de janeiro, sei lá. Junho. Escola um mês aí, tem 12. Normal.